Chegou, o peixe dorme no pé, só, então, mano Jogar a primeira A segunda E a terceira Vai vendo, turma, ó Nossa senhora, rapaziada Olha o peixe Nossa senhora Olha o peixe Curvinho, Olha o Olha